eu já queria começar essa aula mostrando esses clipes boiando aqui pra vocês. Alguém do outro lado sabe me dizer por que ele tá boiando? Outra coisa, se eu colocar um pingo de óleo aqui, o que, que vai acontecer? E se eu colocar um pingo de detergente aqui do outro lado, o que, que vai acontecer e por quê? Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o tio Que te explica. Deixa que a gente explica... Seja bem-vindo à nossa aula de água, galera. Eu sei que você já quer saber o que aconteceu com o clipe, mas eu vou te convidar para você assistir a nossa aula de bioquímica. Lembrando, a gente já teve uma primeira aula de introdução à bioquímica, onde assiste aquela aula, tá? Onde eu mostrei conceitos básicos para vocês. E agora a gente vai começar uma série de bioquímica. Vai ter aula de água, a próxima vai ser sais minerais. Eu vou procurar trazer em cada aula um experimento diferente para vocês, Tá? Olha que interessante, galera. Eu vou explicar, mas para isso a gente tem que entender essas propriedades da água. Primeira coisa, água. Ela é uma substância inorgânica, inorgânica mais abundante. Na verdade, se a gente considerar a substância inorgânica, que é a água e sais minerais, e as orgânicas, a gente teve uma aula de introdução à bioquímica, tá? Que é carboidratos, proteínas, lipídios. A água ela é a mais abundante, tanto em animal como em vegetal. A água se cair em prova, ela é a mais abundante. Primeira coisa, já não me mata de vergonha. Qual é a fórmula da água, Kennedy? Aqui, olha. H2O. A gente sabe que a água ela tem dois hidrogênios e um oxigênio com toda a calma do mundo. Assim, eu não vou mostrar só coisas simples para vocês, porque o meu objetivo não é te preparar só para a escola, vai estar preparado para a escola, sim, só para o Enem, mas também para alguns vestibulares específicos e até... Alguns alunos aqui podem estar nessa videoaula assistindo uma introdução para ajudar na faculdade. Então isso vai te ajudar. Por isso que eu vou mostrar sempre a bioquímica também, como pode cair, para você se preparar para tudo, tá galera? Então olha, H2O pode cair de outra maneira em prova. Eu posso, posso mostrar um oxigênio com ligações com dois hidrogênios. E ele vai te mostrar também prova que a água ela é polarizada. Ela tem polos. Então a gente diz que o oxigênio ele é parcialmente negativo... E o hidrogênio é parcialmente positivo, tá? Também eu já vi em prova essa estrutura espacial aqui da água. Olha como funciona, galera. O oxigênio aqui no meio, eu tenho dois hidrogênios, beleza? E eu tenho uma ligação que, que acontece entre o oxigênio e os hidrogênios. Qual é o nome dessa ligação? Fala pra mim. Ligação covalente. Você vai ter aula disso em Química, mas pra gente aqui só tem que saber esse nomezinho. Ligação covalente. Essa ligação, como acontece dentro da molécula de água, dentro, a gente chama ela de ligação intramolecular. Intramolecular é uma ligação covalente, tá? Agora, olha que interessante, galera. A gente diz que o oxigênio, ele ainda ele tem cargas aqui que não fazem ligação, mas fazem como se fosse uma ligação imaginária uma ligação imaginária. E essa ligação imaginária simula como se fosse um tetraedro. A gente estuda lá na química que o tetraedro regular, perfeito, ela é com carbono, lá com metano, você estuda e tudo mais. Só que a gente diz que aqui na água, eu já vi em prova, ela simula um tetraedro irregular, imperfeito, porque ele tem essa aqui, esse ângulo de centro 104,5 graus, tá? De novo, Kennedy a água ela tem uma ligação covalente, é uma ligação intramolecular. Ela é um tetraedro irregular, então imperfeito, não é perfeito se cair em prova. E ela tem alguns polos. A gente diz que no oxigênio é parcialmente negativo e no hidrogênio é parcialmente positivo. Por isso que a água ela é dita polarizada. A água é polar. Beleza? Agora a água também ela pode se ligar com outras moléculas de água. Como é o nome dessa ligação? Fica em prova. Ligação de hidrogênio. Algumas questões antigas você vai ver como pontes de hidrogênio, tá, galera? Não tem problema nenhum. O novo nome é ligação de hidrogênio. Só que olha que interessante. Cuidado, olha, isso vai ser legal aqui porque vem aquela pergunta. Ligação de hidrogênio. A gente estuda. É uma ligação forte? É uma ligação fraca? Na biologia a gente diz que é uma ligação forte. O professor de Química ele diz que é uma ligação fraca. Aí fica nessa briga, o aluno ele fica bugado. Eu já vou te explicar por quê. Primeira coisa para você entender, a ligação covalente é uma ligação que acontece entre a molécula. Beleza? Entre a molécula. É uma ligação intramolecular. A ligação de hidrogênio, ou as pontes de hidrogênio, antigamente chamadas de pontes de hidrogênio, acontece entre moléculas de água. Entre elas, então, tem uma molécula de água. Olha aqui, galera. O azul... É o oxigênio, o vermelho é o hidrogênio, tá? Então, várias moléculas de água, elas podem se ligar. Essa ligação a gente chama de intermolecular. Já tem uma coisa diferente aqui. Olha o que eu vou te falar. Se eu comparar uma ligação, você pode anotar isso agora, tá? Se eu comparar uma ligação covalente com a ligação de hidrogênio, quem é a mais forte? a ligação covalente. É por isso que o professor de química fala que a ligação é, de hidrogênio é uma ligação fraca, porque ele está comparando com a ligação covalente. Deu para entender? Agora, se eu só pegar as ligações intermoleculares, só as inter é uma ligação forte, traduzindo, depende do referencial. Mas em biologia, Kennedy, o que eu vou marcar em prova? Forte. Porque em biologia a gente vê o geral, a gente não especifica muito a química, mas lembra, fazendo ENEM, vestibular mais específico, você já sabe por que tem essa diferença, tá? Olha que interessante, galera. A molécula de água, como ela tem essas polaridades, vocês já estudaram lá na física, que os opostos se atraem. Então, positivo, ele é atraído pelo negativo, e assim vice-versa. Então, o que, é que vai acontecer aqui? O hidrogênio que é positivo, olha, sempre tem positivo. Ele vai atrair outra molécula na parte negativa e assim por diante. A gente diz que cada molécula de água, ela é capaz de atrair outras quatro moléculas de água. Quatro moléculas. Então tem aqui, olha, uma molécula de água central, eu tenho uma, duas, três, quatro. Quatro moléculas de água, então eu vou ter aqui, basicamente, quatro ligações de hidrogênio. Se você for perceber, galera, sempre é positivo ou negativo... Positivo e negativo. Pode cair essa figura em prova. Ele vai te mostrar o que eu te mostrei de laranja aqui. São as ligações de hidrogênio. Outro conceito que é interessante também em prova. Quando você vai fazer uma redação e você escreve lá um texto tão perfeito, que Kennedy meu texto está perfeito, o teu professor ele fala, ah, o teu, teu texto ele tem uma coesão. A gente diz que como a molécula de água ela está bem arranjada, ela tem aqui, olha, positivo e negativo, ela está toda bonitinha, as ligações que é feito entre as moléculas de água, a gente chama isso de coesão. Então, as moléculas de água elas têm uma coesão. Caiu em prova. Anotei aqui, olha. É para anotar. O que é uma coesão, Kennedy? Daqui a pouco eu vou sair da frente para você bater um print, tá? É uma ligação entre as moléculas de água. Só que tem outra propriedade. A água ela não faz ligação de hidrogênio só entre elas. Ela pode, exemplo, vou dar um exemplo. Uma planta, olha aqui uma planta, olha. Ela pode ter um vaso que faz com que ela pegue água na raiz e a água ela suba ao redor da planta. Esse vaso, que você já deve ter ouvido falar lá no ensino fundamental, ele é chamado de chilema, galera. Chilema. E o chilema, se ele é polarizado, ele tem alguma carga, a ligação de hidrogênio consegue também interagir com o chilema, traduzindo, com outras substâncias. Esse é um exemplo que eu estou te dando. Mas a água pode interagir com aminoácido, a água pode interagir com carboidrato... Quando essa, essa interação, a gente diz que entre a molécula de água com outra substância polar, a gente chama isso de adesão. Está até meio apagado aqui, mas o nome é adesão, tá? De novo, coesão entre as moléculas de água, adesão é a água com outras moléculas diferentes polares, tá? Kennedy, por que é importante isso? Porque isso é importante para a gente estudar o que a gente chama de propriedade da água. Dá uma olhada para cá. Primeira propriedade da água, capilaridade. Que capilaridade, que energia é a capacidade da água subir tubos finos. Se cair em prova, onde a água, se eu pego, exemplo, uma vasilha... Poderia fazer esse experimento aqui. Okay. Tô Estou tentando, tô tentando pensar para cada aula um experimento diferente, está no começo. Espero que você assista e coloque um like lá na aula. Cara, se eu pegar uma vasilha com água, uma bacia de água, e cheia de água, eu pego dois tubos. Eu pego o primeiro tubo, um tubo fino. E eu pego outro tubo, pego um tubo grosso. Hum... Peguei um tubo grosso, eu coloco aqui na mesma altura, mesma profundidade. Vocês lembram lá na física, se eu tenho a mesma profundidade, eu tenho o quê? A mesma pressão. Beleza. Em que a água ela vai subir mais? No tubo mais grosso ou no tubo mais fino? No mais fino, galera. Aí ele vai te perguntar por que isso acontece. Sabe por quê? Primeira coisa, cada molécula de água, ela consegue se ligar com outras quatro moléculas de água. Concorda comigo? Concorda comigo? Imagina que eu estou com um tubo grossão aqui, um hum, tubo grosso. E eu vou espremendo esse tubo, eu vou ficando fino, só para imaginar, tá? Como ele vai ficando fino, é como se a água ela ficasse apertadinha. Quando ela se aperta, ela pega as outras irmãzinhas dela e sai puxando para cima. Então é por causa dessa coesão, primeira coisa, que faz a água subir em tubos finos. Também é claro que é a adesão. A adesão ela faz ela grudar no tubo e subir, até aqui em cima, tá? Então, ela sobe em tubos finos. Pode cair também em prova, falando que é possível uma planta de mais de 10 metros levar a água da raiz até lá em cima, galera. Antigamente, a gente não sabia como era possível isso. Tanto é que antigamente, quando não tinha... Vocês estudam isso em física, tá? Mas eu já tô contando. Quando não tinha bomba, sabe a bomba d'água? Para tirar água lá do, do poço artesiano. Eu lembro, sou sou velho, não lembro dessa época, não tinha... O que, que o pessoal fazia? O pessoal tinha que fazer a caixa d'água até 10 metros de altura. Tá? Até 10 metros, a água não conseguia subir. Só que existem plantas de mais de 10 metros de altura. E a água chega lá em cima. Como é que é possível a água chegar? Primeira coisa, por causa da coesão e adesão. Coesão, água se ligando com a água. Adesão, água se ligando ao chilema. Mas tem outra coisa, a transpiração. Olha o que acontece. A gente diz que as folhas aqui em cima, elas começam a transpirar. Perder água, perder água, perder água, perder água. Como ela fica sem água, a água ela sofre como se fosse um canudinho puxando uma sucção. É como se fosse uma corda tensionando, puxando a água. E ela vai subindo mesmo com plantas com mais de 10 metros. A gente dá uma teoria, a gente dá um nome para essa teoria. Olha como é o nome da teoria. É teoria da tensão, coesão... Adesão se cair em prova. Tensão por causa dessa transpiração, que faz uma sucção da água. Coesão, porque uma molécula de água, ela se liga com outra molécula e sai puxando até a copa das árvores. E adesão, porque a água, ela, claro, para ela conseguir subir, ela tem que ir grudando no chilema. Então, já sabe, já fiz um resumo aqui. Se caísse numa prova, você já sabe o que marcar. Capilaridade. Outra coisa. A água, é considerada o solvente universal. Outra briga com a química. Tem professores que falam, esse negócio de água ser solvente universal, é mentira. que tem outras substâncias que fazem é, é, a, a dissolução muito melhor que a água. Só que lembra, o que a gente está estudando aqui? Bioquímica. A gente está trabalhando com o corpo humano. Então, quando o professor de biologia fala que a água é o solvente universal, é considerando dissolver o corpo humano. Eu não vou ter no meu corpo, exemplo, o clorofórmio Eu não vou ter o éter no meu corpo, de substâncias lá tóxicas que eu vou encontrar... É que eu falo da substância, não ligação química, tá, galera? É... No meu corpo, que é uma substância tóxica, que eu encontro laboratório, químico. Eu tô falando do corpo. Quando a gente fala do corpo humano, água é o solvente universal. Ela consegue dissolver solutos polares. A água é polar e ela consegue dissolver substâncias polares. Ou seja, substâncias que têm, basicamente, polos, tá? Vou dar um exemplo pra vocês. Se eu pegar um... Como se fosse aquela minha vasilha... Calma, que eu já vou explicar o clipe. Se eu pegar aqui uma, um, um copinho encher de água, a água é considerada o solvente. Você vai estudar isso na química também. E eu posso pegar um sal de cozinha. O sal de cozinha, ele é chamado de NACL. Cloreto de sódio. Tá? Eu já começa a notar aí. Cloreto de sódio caiu. Tem prova que escreve sal. Tem prova que eu já coloco NACL. Tem que saber. O cloreto de sódio, quando eu pego o sal... Jogo dentro aqui, você pode fazer esse teste na sua casa. E misturo aqui, o que, que acontece? Forma uma solução. Uma solução é o solvente mais o soluto. E o sal, ele some. Por que o sal, ele some? Porque a gente diz que a água conseguiu dissolver o sal. O sal, ele então, é considerado uma substância polar. A água é polar, o sal é polar. Toda substância que a água consegue dissolver e que é amigo da água, a gente dá um nome. Hidrofílica, hidrofílico. Toda vez que você escutar o termo hidro, é água. Filo quer dizer amigo, amigo da água. E olha o que acontece que às vezes cai em prova. Na é NaCl, a água não tem carga positiva e negativa? Eu falei que o oxigênio é azul e o vermelho é o hidrogênio, tá, galera? Olha o que vai acontecer aqui. O sódio é positivo, a água afasta ele, e o cloro é negativo. Então a água ela entra entre eles e circunda eles. É claro que o sódio ele vai ficar circundado pelo oxigênio, que é negativo. Ele é positivo, o oposto se atrai. E o cloro, pelo hidrogênio, que é positivo. Então, consigo fazer isso. É claro que outra coisa, que você não consegue ficar colocando sal eternamente aqui e a água dissolver tudo. Não. Chega um momento que você pode, não sei se você já fez isso não com sal, mas bora imaginar com açúcar. Você vai preparar um suco e você joga lá açúcar, açúcar, açúcar, até que fica um resto de açúcar lá no fundo. A gente diz que a água entrou em saturação. Ela dissolve até um determinado ponto. Depois você colocou tanto que ela não consegue dissolver, separar todos esses caras aqui. Então ela consegue porque eu tenho polos. Deu para entender? Eu tenho polos. Só que nem toda substância ela tem esses polos. Substância que não tem polo negativo, polo positivo, a gente dá o um nome para ela. Apolar. A na biologia quer dizer não. Não tem polos. O grande exemplo de prova é o óleo. O óleo, se você colocar aqui, por um momento, ele vai é, se misturar. Cuidado com esse termo também, prova de química. O óleo, ele se mistura na água? Se mistura. O que ele não faz é, é se dissolver na água. Misturar é uma coisa, dissolver é outra coisa. Tanto é que vocês aprendem na química que essa mistura aqui, que é entre o, a água e o sal, é chamada de mistura homogênea. O que é homogêneo? Homo é igual. É uma mistura que a gente não consegue distinguir aqui o que é a água e o que é o sal. Quando a gente vai pegar o óleo aqui, a gente joga muito óleo aqui na água, você vai perceber que depois de um certo tempo, o óleo ele fica em cima. E é uma mistura, só que é uma mistura heterogênea. Porque hétero é diferente. Por que uma mistura heterogênea? Porque a gente consegue diferenciar o que é água e o que é óleo. Traduzindo, a água ela se mistura assim no óleo, só que a água não dissolve... O, o óleo. O que é dissolver, então, Kennedy? Dissolver é conseguir separar. Galera, ela consegue separar o sódio do cloro, mas não consegue separar o óleo, porque ele é uma substância apolar. Toda vez que eu uso o termo apolar em prova, pode cair também de outra maneira, hidrofóbico. Toda vez que você escutar o termo hidro é água, fobia quer dizer aversão, eu tenho aversão à água, então aversão à água é o óleo. Kennedy, sempre a substância polar ela vai ficar em cima. Olha, eu estou te mostrando. Já era para te estar pegando papel, caneta, anotando. Não necessariamente. Aí tem outras propriedades da química, tá? A gente diz, já nota aí, que o óleo ele fica em cima porque ele é menos denso. É como se fosse mais leve, tá? Ele é menos denso que a água, porque as ligações que acontecem entre ele são mais fracas. Então ele acaba ficando em cima. Mas eu posso te dar outro exemplo. Areia. Se eu pegar areia, a água consegue dissolver areia? Não. Eu não consigo dissolver areia. A areia ela vai ficar lá no fundo. Isso, só que continua sendo o mesmo papel aqui. Tá? É uma mistura heterogênea. A areia seria mais denso que a água. Como a areia é mais densa, ela fica no fundo. O óleo ele é menos denso, ele fica aqui em cima. Tudo bem? Agora, nesse esquema que eu vou mostrar no próximo quadro, vou sair da frente para você bater um print, eu vou explicar que o clipe ele caiu jogando detergente. Mas primeiro, deixa eu sair da frente para você bater aquele velho print, vou contar até três. Um, dois, três. Agora que eu te expliquei o que é polar, o que é apolar, deixa eu te mostrar também uma estrutura que caiu no Enem, galera. Existem algumas substâncias que elas podem ser ditas polares e apolares ao mesmo tempo. Kennedy, qual é o nome que a gente dá para ela? Bipolar? Não. O nome que a gente dá pra ela é anfifílico ou anfipático. O Enem usou o termo anfifílico. Toda vez que você escutar na biologia o termo anfi, anfi quer dizer dois. Galera, já começa a notar. Etimo, etimologia da palavra é muito importante para a biologia, tá? Anfi quer dizer dois. Não é à toa que o termo anfíbio... Olha, anfibio, bio é vida, anfi quer dizer dois. Uma parte da vida dele é aquática, outra parte da vida dele é terrestre. Anfifílico ou anfipático, eu tenho um grande exemplo. É o detergente, é o sabão. Olha que legal. E a pergunta, antes de responder porque o clipe ele caiu, a pergunta que eu faço para você. Quando você vai lavar uma louça, não sei se você lava a louça, tá? Mas é tomar e vai lá. Vai lavar a louça, moleque. Quando você pega, exemplo, um prato todo gorduroso, já, já te ensinei que a gordura, ela é apolar. E você tenta jogar água, não vai dar muito certo. Porque a água é polar e a gordura é o quê? Apolar. E o que, é que você faz? Você joga fora o prato? Não. Você pega detergente ou pega sabão. E vem a pergunta que vai te ajudar a explicar. O que, que o detergente ele tem que consegue tanto ir com a água, porque vai na água, e consegue também tirar a gordura? O que, que ele faz? Já vi questão de prova. O detergente ele faz a digestão da gordura? Não. O que o detergente tem é uma parte que é polar, que é amigo da água, e outra parte que é apolar, que é amigo da gordura. Então ele é hidrofílico e hidrofóbico ao mesmo tempo. Cara, olha o que aconteceu. Quando eu coloquei aquele clipe lá... E eu joguei, é, ficou lá naquela película lá, daquela estrutura lá, a gente trabalhou de tensão superficial da água, que na verdade eu vou mostrar é, em mais um quadro. Eu vou ter que mostrar mais um quadro para vocês, tá? Tensão superficial da água. E essa tensão superficial da água, que eu vou mostrar daqui a pouco em mais um quadro, é... ela fez com que o clipe... deixar o melhor para o final, né? Ela fez com que o clipe ele ficasse sob a superfície, como se fosse uma película para ficar na superfície. Quando eu jogo o óleo, o óleo não faz diferença. Claro, se eu jogar uma grande quantidade em cima é, do clipe, né ele vai cair porque exerceu um contato. Eu acabei furando, forçando. Se eu furar com o meu dedo e empurrar, vai cair, né, galera? Mas isso é porque eu estou forçando. Mas eu joguei um, um pinguinho de óleo, não fez diferença quimicamente não fez diferença, tá? Eu poderia fazer lá, como eu falei, força bruta, tudo bem. Quimicamente não fez diferença. Apolar e polar. iria é explicar isso em prova. Agora, quando eu jogo uma substância que conseguiu ir com a gordura, mas também tem uma parte com a água, ele quebrou essa película. Então, o detergente ele consegue quebrar essa película porque ele tem uma parte também polar, tá? E eu posso te dar outro exemplo. Quando você pega... Olha muita coisa para o vestibular. Quando você pega sabão e você tenta ou detergente e você tenta fazer aquela bolha de sabão, ela não sai. Ela não sai. Só com o sabão ela não sai. A bolha de sabão. O que você tem que fazer na bolha de sabão para sair a bolha de sabão? Você tem que misturar com água. Por que eu tenho que misturar com a água? Isso já foi uma questão de prova. Sabe por quê, galera? O sabão quanto o detergente, ele tem uma parte polar e apolar. Olha aqui, uma parte polar e apolar. Quando você mistura com a água, a água ela concentra essa região, forma uma película aqui no meio. Olha que legal. E vira uma estrutura aqui chamada de micela. Quem é que vai ficar para fora? Quem é que vai ficar para fora? Só a cabeça, que é a parte polar. Quem é que vai ficar para dentro? Para dentro é só a cauda, que é a parte apolar. Isso acontece, vou te ensinar futuramente, até com a membrana das nossas células. Sempre a cabeça ela fica para fora. Porque é a parte polar. Então, o sabão ele tem que ter água, porque é a água, que essa polaridade, que vai concentrar e organizar o detergente, organizar o sabão nessa bolha de sabão, e vai conseguir ficar aquela bolha de sabão por algum determinado tempo, tá, galera? É claro, se eu espetar, ou se ela se romper, ela se romper, ela vai se desfazer, essa estrutura, mas por isso que forma a bolha de sabão, tá? Outras propriedades, eu vou te mostrar daqui a pouco, o clipe de novo, a gente vai voltar no final da aula, mas eu já expliquei pelo menos. Outra propriedade. Água participa de reações químicas. Eu nunca pensei que eu estudo tanta coisa de água, mas é. Cai. Ela participa do nosso metabolismo. Olha a primeira aula que a gente estudou, estudou a introdução ao metabolismo. Eu posso chamar de anabolismo e catabolismo que eu já ensinei para vocês, tá? Na primeira aula de introdução à bioquímica. Ana... Lembra de anabolizante. Anabolizante é para crescer, é para construir. tá? Anabolismo. Síntese. Toda vez que você escutar síntese na biologia, é construção, criar. Eu vou, eu vou pegar uma substância com a outra e eu vou unir. Isso é síntese. Catabolismo é quebrar. Kennedy, eu quero ganhar massa muscular. Anabolismo. Kennedy, é uma parte do metabolismo. Kennedy, eu quero perder gordura, queimar gordura. Queimar é catabolismo. Catabolismo é degradação. Em prova também te usa outro termo, lise. Lise quer dizer quebra. Quebra. Lise quer dizer Quebra, tá? Olha o que vai acontecer. Olha como pode cair em prova. Isso é um exemplo que eu tirei de prova. Se eu pegar uma molécula de glicose, aqui uma glicose que a gente vai estudar ainda em carboidrato, e pegar outra molécula de glicose e juntar. Olha o que vai acontecer aqui, galera. Deixa eu pegar aqui um gizinho, tá? Olha o que vai acontecer aqui. Vou pegar uma glicose, vou juntar com outra glicose, e vai formar uma estrutura maior chamada de maltose. E ele vai te perguntar o que foi que aconteceu aqui. Uma síntese. Uma síntese. Aconteceu aqui um anabolismo. Porque eu estou construindo alguma coisa, eu estou juntando duas coisas para formar isso aqui. Só que a gente dá um nome para isso. Síntese por desidratação. No final, é liberado água. É liberado água. Quando você tem construção de coisas no teu corpo, libera água. Eu estou mostrando a glicose, mas eu poderia mostrar aqui, exemplo, aminoácido. Quando você está ganhando massa muscular... Você também libera água, porque você está construindo alguma coisa. Por isso que muitas vezes tem gente que começa a malhar, fica inchado, e pensa, caramba, é só músculo isso. Não, pode ser também água que está sendo acumulada no teu corpo, tá? Que faz parte também para ficar grandão, um pouquinho de água, inchaço, tá? Mas por que isso aconteceu? Olha para cá quimicamente. Tá vendo esse OH aqui, que é uma hidroxila? Ele vai se unir com esse hidrogênio e vai formar dois hidrogênios e um oxigênio. Quem é esse cara aqui? H2O, água. E vai sobrar só esse oxigênio que foi que ficou aqui. Por isso que a água foi para cá. Isso aqui é síntese por desidratação. Às vezes também chamado de condensação. Condensação. O contrário, Kennedy, eu posso pegar uma molécula de maltose e quebrar. Muitas reações químicas do nosso corpo, elas precisam ser quebradas com a água. A água já está aqui no reagente. Reagente o que está aqui no começo. Produto é o que está aqui no final, tá, galera? Se ela estiver aqui na reagente, eu digo que eu consigo quebrar a maltose, de novo, em duas moléculas de glicose, só que eu tenho que jogar água nela. Água, eu quebrei pela água. Hidrólise. Lise quer dizer quebra, hidro quer dizer água. Eu quebrei pela água, tá? Falando também de reação química, olha pra cá. Fotossíntese e respiração. Já vi em prova. Tem água na fotossíntese e respiração? Lembra, o que, que os vegetais eles fazem, basicamente? Vegetais, algas, eles pegam o gás carbônico, mais a água, fotossíntese, produz o próprio alimento, que é a glicose, C6H12O6, libera oxigênio, que ainda meu professor me ensinou, só água aqui no reagente. Por que estou colocando água? Porque essa é a fórmula completa da água. Sabe por que eu estou te mostrando isso? Porque caiu uma vez em prova dizendo que a água, olha falando sobre a água, ela participa da fotossíntese e respiração. No reagente e no produto. E é verdade, galera, porque aqui eu coloco 12 6. Quando eu, for, eu mostro a fórmula simplificada, aí vai ficar só desse lado água. Mas ela está nos dois lugares. A respiração celular, que é o nosso caso para a gente produzir energia, ela já é o contrário aqui. Eu pego glicose, oxigênio, tem água também, e eu libero gás carbônico e libero água também. Então a água ela participa disso, tá? Outra coisa que cai sobre a água também, a água é um regulador de temperatura. Cara, você tá na academia, falando de academia toda hora, você tá lá malhando, tá lá, teu corpo tá aquecendo, ou, local, ou você tá num local muito quente. O que, que acontece? O teu corpo ele começa a liberar água. Se eu te pergunto em prova, por que o teu corpo ele começa a liberar água? Por que tem que ser água? Por que a água é liberada e por que a água ela é resfria? Porque a água ela é utilizada por algumas indústrias para resfriar determinadas coisas? Porque a água é utilizada, por exemplo, no radiador do carro para resfriar algumas coisas? É isso que eu vou te ensinar aqui, olha. Claro que vai interessar para a gente no nosso corpo. A gente diz... só é um termo técnico, tá? Que ela tem um calor específico e latente alto. Você estuda lá em física. Quiser especificar um pouco mais? Procura na internet, calor específico, calor latente... Mas é calor específico e calor latente alto. A gente diz, basicamente, traduzindo isso aqui, que a água, por ter o calor específico ou latente muito alto, a gente tem que fornecer muita energia. Lembrando também que eu não estou usando o termo errado, tá, galera? É, eu sei que na física a gente não fornece calor, a gente troca calor mas aqui é só para ficar mais simples, tá? Eu tenho que fornecer muita energia para a água para ela mudar de estado físico, para ela mudar um pouquinho a temperatura dela. Cara, eu vou te dar até um exemplo. Se eu pego uma vasilha com água aqui, eu tenho que colocar muita energia para ela mudar de temperatura. Eu pego aqui nesse estúdio uma vasilha com água, e eu pego um ferro, e eu começo a aquecer aqui. Aquecer o local, eu coloco uma chama nos dois. Mesma chama, mesmo tudo. E eu coloco a minha mão. Eu pego no ferro e pego na água. Uhum. Peguei no ferro e na água. Quem é que vai ficar quente mais rápido? Adivinha? O ferro. A água vai demorar um pouquinho. O ferro vai ficar quente mais rápido. Se eu... Mesma coisa, agora eu vou deixar aqui, ligar aqui no máximo aqui o ar-condicionado. Chuta para mim quem é que vai ficar frio mais rápido? O ferro. O ferro, ele tem uma facilidade de mudar de temperatura, ou para mais ou para menos. A gente diz que ele tem um calor específico baixo. A água ela tem essa dificuldade. Outro exemplo que eu vou te dar quando você vai na, na praia. Na praia você vê a areia lá queimando lá o teu pé, e você vai meter o pé na água, pô, a água tá gelada. Porque mesmo o sol fornecendo calor a água, ela continua fria, ela demora muito. Deu para entender? O nosso corpo, ele libera água, olha como é inteligente. É isso que você vai colocar em prova. Porque a água, eu tenho que oferecer muito calor dela para ela pela mudar de temperatura, isso ajuda a resfriar. Então, pouca variação de temperatura. A água absorve muito calor para crescer um grau Celsius só. Isso ajuda a resfriar, como um radiador. Por isso que é colocado a água. E o corpo humano. Beleza? O nosso corpo humano. Então, demora para oscilar. E outra, o nosso corpo, um adulto, eu, 70% de água. 70% de água. Se variasse muito rápido, cara, o que, que ia acontecer? Eu chegava num local quente, eu ia superaquecer. Chegava no local frio, eu ia super resfriar. Então é legal também ter essa... um pouquinho, tá? Outros fatores também que caem em prova. Metabolismo. Quanto maior o metabolismo, maior a reação química, maior a quantidade de água. É claro que um cara que faz muita atividade física, o metabolismo dele vai estar acelerado, ele vai ter mais água. Por isso que ele tem que ingerir mais água também. E também parte do nosso corpo. Imagina a parte do nosso corpo que pode ter muita água. O nosso cérebro tem 75%. Eu posso ter um rim, eu posso ter um fígado. Então, regiões que você não usa muito, metabolismo baixo, pouca água, muito metabolismo. Isso explica a idade. Quem você acha que tem o um metabolismo mais acelerado? Uma criança ou uma pessoa idosa? A criança. Cara, ela... Cadê criança. Quanto maior o metabolismo, maior a quantidade de água. Com a idade a gente vai perdendo a quantidade de água. e Já foi feita uma pesquisa que alguns receptores, até da sede, eles vão diminuindo. Por isso que com a idade você vai sentindo menos sede. Sabe qual é o melhor presente que você dá para o seu avô? Um copo de água. Dá um copo de água para ele. Chega lá, avô, um copo de água. Aí por que, meu filho? O que ele mandou? Sei lá. Cara, a, quando tinha um bebê, a gente tem cerca de 80% de água. Quando a gente fica na fase adulta, claro que isso depende de pessoa para pessoa, às vezes de um homem para uma mulher, mas é uma média, galera. 70% de água. Quando a gente fica idoso, eu não estou brincando chega a 50% só de água. Então vai diminuindo muito. E isso acontece também que a pessoa idosa, ela bebe pouca água, ela tem pouca sede. Então diminui com a idade. Outra coisa, a água é diferente nas espécies, pode cair em prova. É claro, um ser humano tem 70%, uma água viva, ela pode ter 98%, o nome dela água viva, 98% de água. Eu posso ter aqui, olha, que mais? É um cogumelo, ele tem 83% de água, então... É variável com as espécies, tá? Antes de eu mostrar outro quadro, deixa eu te mostrar outras curiosidades também. Existe algum ser que não bebe nada de água? Que nem é nada, nenhuma gota de água tem? Existe lá nos Estados Unidos um ratinho chamado de rato canguru. Esse rato, claro, ele fica pulando, parece um canguru. Ele não bebe nada de água. O rato que entra na nossa casa, é, é, fica, ele já bebe pouca, pouca água todo dia, tá? 15 ml de água já é o suficiente para ele passar o dia, tá? O rato canguru, ele não bebe água. Sabe o que ele faz? Ele come castanha, come sementes, tá? Dentro da semente tem um óleozinho, que dentro do corpo dele, esse óleo é degradado e libera água. Olha aqui, ó. Maltose, eu posso ter aqui metabolismo liberando água. Libera água, e esse pouquinho de água já é o suficiente para ele viver. Ele não bebe água. Outro exemplo, o camelo. Tem gente que pensa que o camelo, o dromedário, eles têm na corcova deles, água, que não seria muito fácil. Eu estaria lá, pegava, eu tô morrendo de sede, pego o canudinho, dou uma espetada, Tiro a água, não. Alguém sabe me dizer o que tem nessa corcova dele? Gordura, galera. Sabe por quê? Nosso corpo, a gente consegue perder, um ser humano, ele pode ficar até um bom período sem comer. Mas ele não pode ficar um bom período sem água. Até 20% de água a gente consegue perder. Isso é relativo, é claro. Passou disso, você começa a morrer. Um camelo, o um dromedário, ele consegue perder até 40% de água do corpo dele, de boa. Por que ele consegue perder? Porque na corcova dele... Ele, Claro, quando vai beber água, bebe muita água. Mas na corcova dele, consegue, no metabolismo, queimar aquela gordura e transformar em água. Olha que legal. Então, várias curiosidades que já caíram em prova. Deixa eu sair da frente para você copiar e eu juro que eu vou mostrar o último quadro e fazer exercício, tá? Copia aí. Conta até três. Um, dois, três. Então, a explicação final sobre o clipe, só para a gente anotar, tá, galera? Lembrando que eu peguei um frasco aqui para vocês, eu peguei o clipe, coloquei aqui em cima, e ele ficou flutuando. Por quê? Existe uma película... Olha o que cai em prova, é interessante você anotar isso aqui. Existe uma película é, flexível, como a gente fala, como se fosse uma membranazinha, quando a gente deixa a água parada. Quando a água está em movimento, essa película pode estar tá se quebrando a todo momento, tá? Mas quando a água está bem paradinha, a gente diz que tem como se fosse uma película, uma tensão superficial. Tensão superficial alto. O que está acontecendo? Forças entre as moléculas de água chamado de coesão e também da água com a parede desse frasco aqui que a gente chama de adesão, tá? Isso possibilita o clipe flutuar isso possibilita um inseto ele andar sobre uma água. Isso possibilita eu pegar um, uma pedra. Olha como já caiu em prova. Eu pegar uma pedra e jogar aí a pedra quicar, porque a pedra ela não afunda direto. Isso possibilita uma gota de orvalho. Por que forma essa gota de orvalho? Porque ao redor do orvalho tem essa película. Já caiu em prova, olha, uma gotinha, uma gota. Porque a água sempre não está se espalhando. Porque isso possibilita, quem nunca? Olha o que já aconteceu comigo. Quando eu era menor, eu não tinha hábito de ir para locais com piscina e tudo mais. Eu sempre via, meu Deus, o dia que eu chegar numa piscina, eu vou chegar já não sei o que, pulando. Aí eu era menorzinho, eu lembro. Aí eu fui com a minha mãe. Aí nessa que eu fui com a minha mãe, eu cheguei lá, cheio de boia tudinho. Falei, mãe, olha pra mim. Aí eu cheguei e saí correndo, cara, para pular. Minha mãe sabia que tava de boia, ela tava olhando e tudo mais. Só que em vez de eu pular normal é, na, na piscina, eu sei que era perigoso e tudo mais, mas eu pulei e caí de barriga. Cara, foi parece que eu caí num concreto. Pá! Ai, será que eu caí num concreto aqui? Cara, minha barriga ficou toda vermelha. E eu fiquei me perguntando, o que foi que aconteceu? Por que quando eu pulei, eu bati de barriga na água? Por quê? Eu pulei tão rápido que eu não quebrei essa película. Eu não quebrei a tensão superficial da água. Então parecia... Por isso que o cara, quando ele vai... Olha, muito exemplo que eu te dou, eu sei, eu já vou embora. O cara ele vai pular, fazer esses, essas... É, nados aí olímpicos, onde ele pula lá, faz um bando de malabarismo e cai. Saber que tem gente lá embaixo que mexe a água? Por que tem que mexer a água, cara? Porque se ele cai errado, ele pode morrer. Então tem que mexer para quebrar um pouquinho essa tensão superficial. já que a gente falou de tensão superficial, dá uma olhada nessa questão aí na tela, galera. Dá uma olhadinha. Ela fala mais ou menos assim, olha. Uma criança passeando com seus pais... Na beira da lagoa, lembrei da minha mãe agora, não era uma lagoa, mas tudo bem. Reparou que havia vários... Beijo, mãe. É, havia vários insetos caminhando sobre a superfície da água. Eles não afundavam. Por quê? Olha que legal. Aí você vai marcar, as patas dos insetos estabelecem uma reação hidrofóbica. A água é uma substância apolar? Não, galera. As pontes de hidrogênio são extremamente instáveis, Poderia ser essa viagem da letra A, né? Mas não. As pontes de hidrogênio são extremamente instáveis. Não, elas são estáveis. As patas dos insetos estabelecem uma relação hidrofílica, ou seja, não é nem pela explicação hidrofóbica, e é hidrofílica. E a letra E. A tensão superficial da água consegue suportar o peso do inseto. Logo, você vai marcar a letra E. Voltando pra cá. Galera, eu queria agradecer você que ficou até aqui o final dessa aula, tá? Eu queria convidar você para ir para a próxima aula que a gente vai falar sobre sais minerais. Qual será o outro experimento que eu vou fazer? Será que eu vou fazer um experimento com fogo? <risos> será que eu vou conseguir? Eu vou tentar fazer, tá? Mas eu te aguardo na próxima aula. Beijão pra vocês.